Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário com o João Francisco E galera, mais um produto che... acabou de chegar aqui ó, dos Correios Compra da Shopee, tá? Eu... A galera tá muito gostando aí de eu estar tá fazendo esse vídeo aqui Das minhas compras, tô trazendo produto da Shopee E o vídeo passado, um vídeo que eu coloquei aí essa semana Eu comprei dois perfumes por 25 reais, Dois perfumes importados, duas fragrâncias importadas aí Um milho e um Ferrari Black A galera curtiu bastante Comentou bastante e pediu para mim estar tá trazendo mais produto. E vamos abrir aqui para vocês. Ó. Chegou agora, galera. Opa, e quase cai, hein? E chegou agora. E vamos abrir, ó. E vamos ver agora qual qual o perfume que eu trouxe para falar para vocês aqui, tá? Vai deixando muito like, gente. Se estiver gostando, deixa muito like aí. Deixa os comentários. E vem bem embalado esse aqui, hein? Chegou bem embalado em plástico bolha para não quebrar. Vamos ver. Só que esse aqui eu não comprei do mesmo vendedor, não, tá? Só comprei na Chopi, na mas foi de vendedor diferente. Olha, galera. Tá bem embaladinho em plástico bolha, né? Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês os perfume. Ó, parece que esses, galera, ó, a qualidade já é bom, mas parece que a qualidade aumentou. Bem embalado mesmo. E vai deixando aí, galera, nos comentários Qual tipo aí de perfume, de fragança Que vocês querem que eu traga aqui, tá? Ou outra... Ou outro produto Aqui Da Shopee, que eu tô fazendo já Que eu tô fazendo aí e abriu a caixinha aqui sem querer, ó E veja, galera Ó oh, 212 Men Veja que lindo aqui, ó E o outro... Ó, comprei, ó. Tirando da embalagem para vocês. Muito like, galera. Muito like mesmo. Comentário, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E bora que bora, e bora que bora. E esse aqui, ó. Amassei a caixa, foi eu, tá? Chuan Rosé, galera, ó. Então, tá aqui, ó. Mais dois perfumes. Colocar aqui para mim fazer a capa. Achei bonito aquela casa aquele dia. Aí, então, galera, aqui, ó, dois perfumes, 212, um masculino e um feminino, R$25,00 também, tá? Gastei nesse aqui e vou abrir aqui para vocês e mostrar aí, bala, a embalar um o vidro, né? Olha, galera, esse aqui vem top, hein? Começou, ó, começou a melhorar, hein? Esse aqui é o 212 Men Calorina Herreira, que eu comentei. Eu comentei dele no outro vídeo e acabei comprando para vocês, tá? Essa aqui não foi indicação da galera aqui no, nos comentários, não. Eu peguei por curiosidade e vou experimentar a fragrância, tá? Hum, muito bom, galera. E avocat cheiroso. Hum, delícia. Muito bom mesmo, hein? Gostei demais. Tá compensando, galera? Se vocês, galera, ó, tiver a intenção de querer comprar... Pode comprar, hein, que é muito bom esse perfume aqui, tô gostando pra caramba. Deixa sugestões aí, galera, ó, de qual mais pragança vocês querem que eu traga aqui pra mim, tá testando, né? Que praticamente eu tô testando aqui, se vir ruim, eu falo, tá? Se vir bom, eu falo também. Ó, esse rosê, galera, ó, não sei se a câmera vai mostrar direitinho, que tá muito claro aqui, ó. Olha esse rosê, olha a embalagem desse produto, desse perfume, galera, ó. Super top colocar aqui no tampo. Nossa, me surpreendeu mesmo. Tá valendo a pena. Deixa eu ver se é... Hum, muito suave, muito bom. E depois esse aqui, tá? Não tem como fazer esperar aqui né? na cama e falar pra vocês. Depois eu vou fazer o teste de fixação, tá? E eu vou deixar aí nos comentários também. Na hora que eu for editar o vídeo, eu vou deixar nos comentários aí pra vocês. De... Depois que eu editar o vídeo, não, depois que eu postar o vídeo, vou deixar na... nos comentários fixado aqui do, cana... do canal sobre o perfume. Então tá aí, ó. Trazendo pra galera mais dois perfumes, R$25,00, ó. Fragrância importada: dois Chuan um masculino. E um feminino, esse aqui é o Rosé Então galera, vamos dar aquela moral se tiver gostou tiver gostando do vídeo ó, Like, muito like Compartilha, comenta Se não for inscrito no canal, se inscreva E vamos bater a meta, tá? É, 500 likes 500 likes, eu trago mais produto Para vocês Eu estou fazendo aqui, compra de Shopee, tá? É porque eu comprei vários Vários, é, vários perfumes Por isso que eu fiz a sequência aí do importado, e estou fazendo esse aqui também. O próximo vídeo eu não sei o que eu vou fazer e guardar, só sua, aguardar suas sugestões aí, né? E bora que bora dedinho na telinha aí. Muito like, muito like, mesmo comentários. Se tiver curiosidade, se quiser saber o link, quiser saber o vendedor, tá? Eu vou responder só nos comentários, tá? De quem perguntou, não vou deixar na descrição do vídeo e não vou deixar aqui na telinha do, do vídeo também, não tá. Só vou responder para quem perguntar aí nos comentários, beleza? Vou jogar o link aí nos comentários. E muito top mesmo, gostei, amei, me surpreendeu. Os outros dois lá, o Ferrari e o Meijer, surpreendeu. Esse aqui surpreendeu mais ainda pelo pelo trabalho da embalagem, tá? Muito bonita aqui, ó. Bem, bem firme aqui, ó. Bem coladinho, bem trabalhado. Isso aí galera, então vou ficando por aqui, o né? um vídeo curso só mostrando aqui minha compra Shopee, chegaram, muito bom. Então é isso aí galera, hein? vou ficando por aqui, ó. agradeço a audiência aí por vocês terem ficado até o final do vídeo, agradeço muito pelo like e vamos fortalecer aqui, ó, canal mais 10 mil inscritos, vai Eu conto com vocês, vai se inscrevendo aí quem, quem chegou no vídeo agora, quem não é inscrito ainda e quero agradecer né, a todos que estão participando, pelos comentários aí, pelos likes E eu espero vocês até o próximo vídeo Agora eu vou andar cheiroso, muito cheiroso Importado aqui, ó Fui, tchau Até o próximo vídeo